Já é, já era, o Loki. Ó, ó, ó. Ó! Tá legal. Vamos entrar lá e ver o que podemos fazer. Beleza, o que, que podemos fazer? Já tô vendo um jipão aqui em 4x4. Aham. Uh -huh. Peraí, peraí, tá o Loki aqui no chão. Olha, estão lutando, temos que ajudar. Aí tá. E aí? Não excedido. É Proteja o comboio? Ahn. Uh. Nossa. Engravida. Engravida o Loki ali. Peraí, um, tá um tá grávido. Tá bundinha, tira. Aí não aguenta. É emoção, hein? Ó, uh! oh, Bizéu! Rapaz, essa, esse Bizéu não curte essa arma aqui, ó. Oh, se liga, o oh, perninho já morreu? Sim. Oh, como morreu, já, já morreu? O <risos> oh, a Perninha andando sozinha ali, você viu? Ó, oh. não vi. Trem da alegria a Perninha ali? Ó, oh, meu Deus, vai na frente. Pega no ar, logo. Ó, oh. ó. Olha para onde atira! Ah, você vai entrar na frente, é isso? Logo, é arranco sua franja também. Ó, ah, oh. oh, oh. tira no bundão dele rapaziada, ó, oh, ó, oh, oh, vou de peito com essa arma aqui, sim se liga se liga tá aí peraí, peraí, peraí que eu vou te pegar, vou te pegar ah. oh. jogo jogo mentiroso ele tava lá em cima, pegou aqui embaixo tá, ô tiozinho, tem como? ah, o jantou pega, mostra para ele, mostra ó, ó, oh, oh, mostra pro Loki, ó oh. Peraí, jogo, tá brincando. Agora vai levar, tio. Caiu do lado. Ó, ó, faca ele, faca ele, na bundinha, ó. Peraí, onde é que você foi, tio? Onde é que o tio foi? Lá em cima. Não! Ah! Tinha bom shot ali? Se inscreve aí, tio. Eu curto essas armas aqui, eu tô tranquilão com elas. O que é com. Precisamos de caixa azul. Uhum. Munição universal e pentecostal. É verdade. Beleza, pra cá não tem. Para cá também não tem. Não. Rapaz, não tem uma caixa azul, hein? Já não curti. Continuando a nossa caminhada. Ação e diversão. Ó, tem um negócio brilhando aqui, mas não é as armas que o caverninha cor. Isso daqui explode os caras com um tiro só. Caverneira não curte o negócio explodir, explodir com tiro. Não, curte aventura. Curte <susos> sofrimento. o oh, módulo. É tudo nosso. Os caras nem falam nada, hein? É enduro, é enduro. Tá que é. é. enduro. Taborca é. enduro. Rapaz, o cara tá é falando. É faceiro, Olha, tá isso como é? Ele disse que os faróis estão seguros. Eu é ele o cara vem que ia falar O cara nem esperou, tio. Preocupe, eles bem então vai, dá um jeito nesse peraí, peraí. Beleza, Delta desligando. De novo? Sim tá legal, terminamos. Vamos voltar pro oh, Meu Deus do céu. Pegamos um componente agora. Eu juro, se a gente tiver que aqui... mais oh, uma oh, vez. Eles oh. por aí sozinhos por Delta. Ó, ó. Certo, Beleza. Quase também. alta ver um Loki é esse, tio? Qual é o plano agora? Rapaziada, o tá rolando com Ó, monta. por oh, que Ô, tio, tem, que tem fazer. como montar aqui não? Não. Eu tô nem aí, tio. E aí? Vamos montar essa canal logo? Rápido! O jogo Loki, hein? Eu processo. Rapaziada! Ó, pra lá, tio. Já flipa a nossa canoa voadora? Ó. Pra lá, tio. Ó, cai, cai dentro. Passa a mesquita muçulmana aqui. Uh. Já flipa na rampa reta. Ó. Vapa. É oi. Tranquilo. Agora a gente vai ter que cortar essa defurcações. É isso. Aí. E abaixar o declive é. pois normalmente à esquerda se situaria o local indicado pelo GPS. o que, que acontece? Yes. Exatamente como planejado, já estamos perto da localidade. Ah. Ainda temos que montar um foguete, não é mesmo? Eles têm que montar um foguete. Exemplo, o foguete, rapaziada. O cabelo é profissional. Em montar foguete, tá ligado? O, o, o foguete Armstrongs de viu ah. Você acha que não tinha foguete no 1863? O cabelo tinha montado quatro. <risos> Oh, meu Deus, esse cara é louco mesmo, hein? Beleza. sai que o cabelo tá revelando segredos aí. Pelo amor de Deus. Muito. Ó. muito mal. Ó. Ah, muito mal. Mas até como é que é? Se ele tem que subir lá na parada, hein? É não foi tão ter você oh, Meu Deus do céu. É, você tá com Rapazes, essa Kate mente bem para caramba, tio. Eu curto ela, tio. O cabelo é curte. Beleza. Pegou o quê? As munições necessárias. Granada de fumar tá é Fumaça, o cara não tá explode. Ó, pode tá rolando aqui um long shot. Não quero. Não. Beleza, agora a gente vai ter que voltar para aquele local lock com os locks junto. É a gente já estamos com a munição carregada, que é o importante. Ô oh, meu Deus, o carabininho esqueceu é a arma giratória lá em Sorocaba. É hoje. O que que acontece? É Vamos sair mesmo. Vamos sair de contra outra. Vai lá e vê. Se ela abrir a porta aqui, ferrou, tio. Mas a gente já vê aqui. A gente já deu o um mó dos rolês aqui dentro, homem. Oh, voltamos. Graças a Deus. Você tio. eu tô nem aí. Para outro lado. Vamos <risos> acabar com isso. Pedro, a gente voltou para oh, o. Mentor. Tá tudo bom? Ótimo. <risos> ah, <meu risos> o Benny oh. deve algumas instruções para eu ler. Entrem. iniciem o um procedimento de montagem do Pode foguete. Pode deixar. Lancem o um foguete mencionado e torçam para esses satélites se comunicarem com os... Oh, meu Deus, você tem que torcer ainda? É, ah! Peraí, torcer para o satélite se comunicar Oh, meu Deus, o é isso mesmo, Del. Como é que é? e vê o que acontece. Pode ah, tá vamos apertar o tá botão tá e ver o que acontece, hein. Peraí, tá, tá, tá, tá, tá rolando tá um o protótipo aqui do foguete. E aqui estamos, o foguete preferido de todos Beleza, e o botão? Onde é que é isso Vamos aqui? chegar na plataforma e acionar o um interruptor oh, meu Deus, tem que é. chegar lá? Vê o que acontece Oh, meu Deus do céu Inicia o procedimento que... Vai lá embaixo Rapaziada, vamos iniciar esse procedimento aí, pelo amor de Deus Ó. Oh. Tá lá embaixo, tá <risos> lá embaixo Ó, Acabou de já tá ligado nessas espaçonaves aqui Peraí, peraí, o negócio tá aqui em cima, hein Oh, meu Deus do céu Rapaziada, o jogo tá extremamente enganoso é bom que funcione. Vamos lá, foguetão. Vamos lá. Pede, montagem do foguete. Cuidado! Oh, velho, oh, não podia. Só podia. Ó, oh, Robocop. Tem a porra oh, de um Statcher aqui. Os oh! Thatchers? Ah, peraí, peraí. Per, per, tem como engravidar esse Loki? Filho da puta. Quer saber? Acho que ele fez isso de propósito. Ele quebrou o negócio. Rapaz, ah, é, os caras são é inteligentes. Os caras chegam com a intenção de zoar. Uhum. O que que acontece? O cara zoou nosso gameplay E agora? Você quer atravessar lá pro outro lado? Vamos lá então, tio Vamos atravessar Rapaziada, o bichinho zoeiro tá por aí Pra esse cara jantar nós Ó, ó, ó Peraí, tio, peraí, tá mentindo, hein? Explodiu o barril o é ali é? Tá me vendo? Ah! Tem dois, hein? Engravida esses locos, tem como não? Oh, mano, não tem como engravidar, hein? peso pesado não engravida, não Ó, oh. Rapaziada, essa arma aqui é, é, é do amor, é do amor. Ó, ó, ó, é do amor. Tio. Ah, quero ver, oh, não tem amor. Ah, vale vomitar, não, hein? Rapaz, é mais uma, mais uma sessão. Que, que é isso? isso, ele invade. Ah, oh, eu tô dentro dela, hein? Eu tô dentro dela. Me ajuda como? Oh, Deus, ajudou mesmo, hein? Matou o bezerro? É. Indo na sua oh, meu Deus, o Jack, você viu ali? É Vindo pelo Jack, tio. Você é o de um Jack? Não vou ajudar ninguém, seus logs. Beleza, ó, oh, é agora. É o momento. Qual que tá morrendo? Esse aqui, né? Ó. Oh. Rapaziada, tem que matar um por vez. Um já foi. Pela ódio. Beleza. Ó, ó, ó. Vai ter mais logo chegando. cruel Que sacode o bar inteiro o Misturada com o caideiro Ei, rapaziada, chegamos no mesmo local da treta ali O cabelo não tá conseguindo nem falar, tio. Nossa, a pessoa treta tá amigável Vai ter como engravidar aquele lock ali Não! Ah! Beleza, tia, engravidando aquele lock ali Rapaziada, tem que sempre engravidar os caras Ser é esperto no hard, o que acontece? Pegamos pegaram o município Marquezinho? Pegaram ele? Rapaziada, o JD morre, hein? O JD é Loki Ó, oh, mata logo esse Loki aqui, pelo amor de Deus. Pula! Tem que pular lá embaixo não, tia? Rapaziada, dois grandão já morreu. O que que acontece? Tá sangrando o JB. Aí não, hein? Olha que Loki! Cadê ele? Oh, meu Deus do céu. Rapaziada, já era o Loki. Ó, ó, ó, ó, ó. aí, tio. Ah, essa arma... O que? Acabou todas as munição? Pistolador, tipo, pistolador, Oh, Gente, oh é o jogo preferido. mentiroso, não tem como fazer a curva agachado, tá? Agacha. Beleza, pistola. Isso, no seu olho. Ah, oh, meu Deus, Ai, Deus eu quero ver se aguentar, tio. Eu quero ver se aguentar, ainda me dá sua eu arma, tio. Confiscada e mesmo? não me deixei susto Vamos realinhar, cone realinhar esse cone aí, meu Deus do céu. Calmo. Beleza, rapaziada, já avistei caixinha azul aqui dentro. Ó. Cabernet tá ligado, tá ligado, tá ligado, tio. Ó, carro tá rodando uns barril aqui. É sim. Beleza, vamos, vamos, vamos com o que tem, tio. Beleza, a gente vai subir tranquilamente com os nossos camaradas. Peraí, cadê os caras, tio? Oh, meu Deus, os caras tá lá do outro lado do planeta, nem me chamam, nem me convida. Arruma aquele cone da ponta antes que cheguem mais. Peraí, tio, fala baixo, hein, fala baixo. Entendeu? Eu tenho que subir ali. Como que os caras subiram, tio, eles nem me chamaram, olha ali, tio, os caras gigantes. Graças a Deus. Rapaziada, quer ver que ela não vai subir com a arma? É o jogo, quer oh, oh! Rapaziada, o que eu disse? Ela não, cho não chove com a arma. Não, não, não, não, não. não. Rapaziada, não é escada. Gente, a gente tem que subir no satélite. Jogo, quero a arma, vou... tio. Ah! Beleza, deve ser pela escada esquerda aqui, ó. Vai pela escadinha. Vira a esquerda. Oh, miserável. Beleza, não, beleza, tá do lado do caberninho, caberninho. Você saiu de perto. Gente, a gente tem que subir no satélite. Tô ligado. Calma, Olá. calma. Beleza, manda o Jackão. Jack, alinha essa coisa. Alinha essa parada aí pra nós, Jack. Ó. de volta. As... Depois entra naquele foguete. Você pode ir direto pra plataforma de lançamento. Peraí, qual foguete, Qual a plataforma? E qual lançamento? Fale direito comigo, pelo amor de tals. Ó. Rapaz, vai vir o vador, agora é dos vador. O cabelo tá ligado. Ó. Se demore e tomando caneco ué, velho. Alinhando. Mente. O Jack Soltou os comandos O que? Bezerrão. O que eu disse? Ó, ó, ó. Vai cair tudo, tchau. Vai cair tudo. Tranquilão. Tranquilão. Cabreiro, né, meu? Tô calmo. Rapaziada, é, acho que a caberna gastou muita munição, hein? Foi, foi, Vai, rapaz! Eu... Foi mesmo. Bo é. oh, agora os é com bomba, é os com bomba. É isso, acabou a munição. Vixe. Vixe, pela ordem beleza acabamos com eles não acabamos esse Dell não faz nada e fala acabamos senhor. às vezes ele fala acabei com eles ah! curto isso não hein beleza estamos em cima do foguete voando beleza tudo Ó. certo saber pros nossos padrões até que foi tranquilo. Oh, Aí jantou, tio. Vai, vai jantar o Dell, hein? Tira isso de mim! Rapaziada, é, o negócio travou hein? Não curti não, tipo, é da Microsoft, não é do meu PC. Ó. Oh. O que? Vai, vai jantar, hein? Puta merda Faz Mano Valeu Oh meu lindo, eu queria te dizer que a sua gratidão me comove, é sério Como é que é? Mas eu queria só te lembrar que eu tô pendurado atrás da porra de um ah, oh, oh, É. é. Rapaz, rolou umas tretas sinistras aí O cabelinho por um momento achou que o mano Del ia morrer ele ficou meio daquela, que acabei dando um curto dela, mas também não precisa, mãe. Vamos é, jogar é calmo, vamos tipo, todo mundo ficar feliz. Ô, jogo, você vai travar na minha cara? Rapaziada, oh. tá um desconfiguramento aqui. É, Microsoft, eu tô te falando. ah, Meu Deus do céu, Pera, eu quero Zila. Godzilla. Torre de lançamento da Rotan. Mas que parada é essa? Beleza, o foguete tá zero. E agora? Agora vamos posicionar. Como é que é? Manualmente. Pelo jeito. Ou mas... seja, a gente tem que achar a sala de controle. Ah. Iniciar o lançamento. Ah. Então, de volta pra base. Ai, mas que inferno. O jogo. Ninguém avisou que andar com vocês dava tanto trabalho. Como é do céu? Beleza, bom. A URI com certeza não pensou numa interface de Jack aqui. Peraí, co como é que é? Não, não vai ter a interface do Jack? Beleza, Jack, vai lá. Não seja tímido. Mas é, o Jack hackeia essa interface, tio. Ah, ele rebenta, ó. Tá rolando um, um predador ali. Pois é, será que eles vão conseguir lançar mesmo essa parada, tio? Ah. Ok, mas é isso que devia acontecer, né? Não deixa de ser estranho. Obrigado. Então é isso. Um foguete lançado. Como é que... A gente precisa de uma tradução. Espera aí. era o instrumento. Como é que é, Jack? Uh, talvez. Então, dá o um fora daí agora! Ô, oh, louco, sai fora, tio. Vaza! Vai, vai, vai! Pessoal, aqui embaixo! É Agacha, tio. Vai, vai! Ô, oh, esse cara. Nossa, a velocidade do maluco descendo! Deixa rapaziada, agora se a IDS velocidade... ah, seu logo, é aprende. Ah, isso não creio. Que merda foi essa? Oh, louco, Alguém tem alguma ideia brilhante? Rapaziada, o jandeirinho, hein? Ah, atira, Atira nele, hein, para mortar. Tem como? Ah! <risos> é que dentro! Ótimas partes abertas, tem elite dentro! Telite? Toma aquela negócia, elite! Ele não gostou! Ataca o outro! abre! Abre aí, Loki! Cachumba! Já cachumba isso! Oh, cachumba esse negócio aí! E aí, rapaziada, mais, bosta. mais munição <risos> uh. Tá voltando de novo Respiráculos, estão abertos, aberto Onde que tá aberto? É... Abre, tio Abre é Rápido Peraí, mais um Vai Peraí, pera tem outro, tem outro Tem que, de novo. Pode que abrir a parada tem aqui, tio Cuidado Jogo! Jogo! Gol! Ó, ah! oh, tem bezerro aqui do meu lado, hein, tinha bezerro. Oh, ó. Oh, oh. cadê, ca cadê o negócio? Lá. Abre aí, seu Loki. Oh, seu Loki vai... Ah, tá ali, tio, tá ali. Rapazes, é aleatório a parada. aí eu te pego! Tira clubeira, tira Pega! Ah, só restou um! Peraí, só um, o que acontece rapaziada? Tem munição aqui? Vamos pegar munição benta tio, abriu já era! O jogo, rápido! Oh, pegamos ele, pegamos ele! Então ah, como a gente a gente vai descer tio? Paraquedas? Oh, oh, peraí tio, os caras sendo fora do nada! Continua, continua! Merda, ele ainda tá atrás da gente. Longo jogo. Do que a gente. Chegando, estamos chegando. Ah, Rapaziada, eu quero isso, eu quero isso. Vícola do quem pediu é nele, onde dói. Onde dói? Rapaziada, é, ele vai ter que abrir um desses daqui. Cadê? Ó, oh, qual? Qual? Uau. Aí não hein, tio! bem que um. ele, oh, ele é bem outro. Olha aí, o que é aí? Ferrou hein? aí, ferrou lá. Tá aqui a abertura. Rebita isso aqui. isso! Oh, meu, vai explodir. Só lá. Tá falta um. Falta só mais um, eu acho. Tem mais mufflers ainda? É. Quatro tiros, tio. Ah, Quatro tiros é nada. Peredito. Tem, um tem mais um aberto. Vai. Tinha. Tinha. Falta mais um. só mais um. Olha o tanto de munição aqui, jogo. Não, mas o cara tá pulando minha cara. Peraí, peraí, peraí. Peraí, Nossa Senhora, o peixe terrestre. Não, mas Deu um soco na sua cara também. Você esse negócio é trouxa, tio. Ah, sai de perto. Beleza Ó, ó, ó, ó Sai da frente Sai, peixe, Peraí, peraí Vai Ah, estouramos tudo, tio É no hard mesmo Peraí, tio, peraí, boca aí